Bom dia! Estamos ao vivo! Bom dia, Manuela! Vou aguardar algumas pessoas entrarem e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a mente Aulão Vamos que vamos. Deixa eu ver quem está online e para você que está entrando agora compartilhem com até três pessoas para me ajudar. Bom dia. Vamos falar sobre a nossa caixa de comando central, a nossa mente hoje. Deixa eu baixar um pouquinho a orquestra. Bom dia, bom dia a todos. A gente já acordei ouvindo a orquestra, né? Sinfônica. Para o bom funcionamento da nossa caixa de comando central. Bom dia, Missão iluminar. É iluminar, né? Sua missão. Vamos falar um pouquinho da nossa mente hoje? Tenho até imagem. Deixa eu buscar a imagem. É uma imagem simples. É. Mas, para melhor visualização de vocês. Em breve teremos a live falando sobre músicas e suas frequências. Mas hoje eu quero falar de algo que eu tenho atendido com muita recorrência. Eu fiz aí, para quem me acompanhou, um retiro espiritual, uma mini férias, uma formação com certificação internacional, método Luiz e Rei. E logo que voltei a atender, eu percebi que existe uma grande procura para ressignificação, para dessensibilização, para eliminar fobia, pânico, um, medos, enfim, alergia, né? E uma coisa que é muito interessante de falar, que o processo do alérgeno, ele é muito próximo a um processo de fobia, de pânico, ele é muito próximo. Então, por isso eu correlacionei todos para mostrar para vocês como a nossa mente é genial, mas a nossa mente mente. Ela pode te levar tanto para o empoderamento quanto para derrota, para ruína. A mente mente. Eu tenho uma mestra que ela fala muito, ela repete esse bordão, né? A mente mente, a mente leva a cometer atrocidades, a mente leva suicídio a mente leva a loucura e é real isso então a minha conscientização hoje, a minha contribuição com o ser humano, com você que me acompanha com você que me assiste com os meus pacientes é trazer uma aula na qual eu mostro para vocês, lembro vocês de que tudo acontece na mente e a mente ela é igual ao, ela deveria ser igual o nosso exército não espera a guerra acontecer para se preparar. No exército, os soldados se preparam todos os dias. Todos os dias eles têm treino. Então, treine a sua mente todos os dias para ela alcançar a vitória. Porque na hora que você estiver no meio do pânico, é muito mais desafiador sair do, do pânico. Porque você não veio combatendo isso antes. Você não veio tratando isso antes. Você não veio acompanhando, não veio... Olhando para isso, as pessoas só olham quando o circo já pegou fogo. E aí fica muito mais desafiador a sair dessa situação problemática que a sua mente criou. Entendam de uma vez por todas que tudo o que acontece na nossa mente é criação dela mesma. A nossa mente é fértil. Ela pode ser tanto criativa para a sua realização profissional, para o seu sucesso financeiro para sua flexibilidade em relacionamento, para o seu aprendizado como um todo, mas ela também pode ser criativa a ponto de criar problemas, né? Tem pessoas que eu costumo dizer: não dê problemas para cada solução que eu te dou. A pessoa me traz uma questão X e aí eu faço uma varredura. É, a princípio eu trabalho com o consciente, depois eu trabalho com o inconsciente. Então quando eu vou trabalhar com o consciente eu trago alternativas. Todo problema tem solução e toda vez que você tiver uma situação problemática, agradeça, mas agradeça fortemente, porque junto com ela vem uma gama de soluções que você não teria pensado se você nunca tivesse passado por uma situação problemática. Primeiro de tudo, quero dar um bom dia para Marta, faz tempo que eu não te vejo, Marta, esse é um bom horário, né? <risos> para vocês me acompanharem, ó. Beijão, volta, volta, volta. Quem tem espaço para todos, muito carinho. Todas as pessoas que já passaram e já foram cuidadas por mim, eu lembro com muito carinho, tá? Então, eu começo essa proposta de aula dizendo para vocês, a mente, mente, a mente pode levar à loucura, a mente pode levar a suicídio, a mente pode levar a criar problemas aonde existe solução, então se a energia vai para onde o foco está, foque sempre em uma solução, às vezes você com a sua cabecinha que criou aquele problema, não consegue enxergar a solução, então dê um passo atrás, existem maneiras e maneiras de se buscar a solução, se você não está passando por terapia, não tem um terapeuta na qual você pode buscar a solução através de mecanismos e ferramentas terapêuticas, não é o outro que vai te trazer a resposta. Ele vai te levar através de um caminho e ferramentas a própria resolução interna, mas se você não está passando por terapia... Quando você estiver numa situação muito problemática, sai do foco, vai assistir TV, vai assistir um documentário interessante, algo que agregue um filme de conscientização, um filme que vai mexer com a psique, vá ouvir uma música igual eu, já acordei hoje ouvindo a Orquestra Sinfônica, né? a Sinfonia número 5, a Quinta Sinfonia. Então, você pode fazer o mesmo para que você tenha clareza mental, para que você tenha respostas. E também, agora vem, a, você pode simular ser uma outra pessoa. Pensa comigo. A sua mente mente, mas você pode hackear ela. Então, você pode simplesmente, poxa, estou no problema, estou na situação X. Se eu fosse... A Marta Wendt. Vamos lá. Se eu fosse a Valdenísia, Se eu fosse a... Viliane... A Manuela... Que estão me assistindo aqui. Dê um passo atrás. Se eu fosse fulano... O que eu faria nessa situação? Gente... Vou falar uma coisa para vocês. É, eu faço um exercício com os meus pacientes... Muitas vezes... Eu falo pra eles assim, ó. Acreditem que vocês podem ter todas as respostas da qual vocês ficam buscando nos outros. Pega um caderno. E escreve perguntas. E aí o que, que eu falo pro meu paciente? Fecha os olhos. Vamos fazer uma meditação. Simples. Uma conexão. E aí abre os olhos. E responda suas próprias perguntas. Acreditem. Vem respostas inimagináveis, que você tem total certeza que não foi você que respondeu, mas na verdade o seu eu maior, o seu eu superior, a sua self, ela tem todas as respostas, só que você precisa estar em centramento, precisa estar em conexão com você mesmo para trazer as suas respostas, as respostas que se conectam com o inconsciente coletivo e simplesmente eram o que você precisava. Só que você só vai encontrar essa resposta quando você está em centramento. E a maioria das pessoas está onde? No excesso de futuro? Na ansiedade? No excesso de passado? Na tristeza? Nas amarguras, Nas dores? Então, a sua mente pode ou não pode te levar à loucura? Pode ou não pode te levar à superação? Desde que você utilize a sua mente de uma forma funcional. Então, é justamente sobre isso que eu quero falar. Acalmem-se. Porque nós estamos em um momento em que as pessoas ainda estão na egrégora de pandemia e tantas outras situações que estão vindo, que já tinham e que estão por vir. Mas aí, o que, que acontece? A sua mente já cria situações... Poxa, gente, quantas pessoas eu conheci, aliás, eu conhecia, que partiram nessa época pandêmica. E não foi pelo bichinho, não. Foi porque o excesso de medo, como dizem em psicanálise, né? O PAN tomou conta. O PAN, ele vem PAN. O que, que é PAN? É o pânico. É... E eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre isso, mas... Atentem-se ao que eu vou dizer para vocês. A sua mente mente. Então se é para criar, crie coisas boas. Vamos falar sobre o processo de alergia. Quem aqui na live tem algum tipo de alergia? Comenta comigo ou compartilha com no mínimo três ou quatro pessoas. Pode ser que você nem saiba, mas alguém muito próximo de você... Tem alergia e merece receber essa informação. Aliás, é uma aula que não é convencional, né? Para quem me segue há muito tempo, sabe que o que eu falo aqui não é convencional. E às vezes gera bastante desconforto. E às vezes gera um pouco de comoção, tá? Então, quando eu falo sobre alergia, eu não vou falar de uma forma convencional. Eu trago para vocês... Toda a situação de como desmaterializar isso, tá? Mas eu vou explicar para vocês. Desculpem, esqueci de desligar o celular. Vou desligar. Peraí, gente, um minuto. Voltei, gente. Senão vocês já sabem, né? Já viram. Vou até desligar esse aqui também. Pronto, agora vamos lá. Muito obrigada por me aguardar. Uh, eu vou trazer o conceito do que é a alergia segundo diagnósticos médicos. Mas eu vou explicar para vocês qual é a minha visão sobre isso. Tá? E continuem comentando aqui que para mim é muito interessante é, saber qual tipo de alergia vocês já tiveram para eu poder de alguma forma trazer um pouco mais de conhecimento para vocês. Bem interessante aqui os que eu já li até agora. Então vamos lá, o processo de alergia. A alergia, em suma, de acordo com a medicina, é uma resposta exagerada e excessiva do sistema imunológico contra substâncias diversas que entram em contato com o nosso organismo, seja por via oral, respiratória e, enfim, talvez por ingestões e derivados. Essas são as variações chamadas de alérgenos, tá? O que que eu vejo, né? A, a alergia, ela é uma resposta exagerada e disfuncional a um mecanismo que entende que pode ser algo danoso à sua vida, que oferece risco. Mas que tipo de risco? Então, por exemplo, a Marta disse, minhas mãos e pés no calor incham. Então, a, a, a resposta do organismo da Marta ao calor é o um inchaço. Mas qual tipo de exposição, qual tipo de risco a Marta passa ao ser exposta a um certo tipo de calor? Digamos que um calor considerável, nós estamos falando de um de um de uma insolação do exagero do sol, né? Estamos falando de um calor convencional, ou então como a Valdenísia, o pólen. Já teve alergia ao pólen. Qual é o tipo de dano que o pólen pode oferecer, ou risco que o tipo de pólen pode oferecer ao varro Ou como a Alexandra, que teve alergia ao doce, amassando amor. Qual é o tipo de dano ou risco que amassando amor pode oferecer para o corpo dela? Ah, não é, não, não é? Faz sentido? Não faz sentido o processo alérgeno. Por que que algumas pessoas têm alergia de pó? Por que que algumas pessoas têm alergia de pelo de gato? Por que que algumas pessoas têm alergia um, de alguns tipos de objeto? Por que que algumas pessoas têm alergia a perfume, né? O processo alérgeno ele realmente quer combater Algo que pode ser danoso ao seu corpo. Mas o que as pessoas não falam por aí é que o que pode ser danoso ao seu corpo é uma memória. Então, o um processo de alergia, eu trabalho essas questões. Eu tenho um processo que se chama cura rápida de alergia que pode ser ressignificada, desmaterializada em uma ou em quatro sessões, no máximo processo de alergia, no geral. Ai, Marta, mas tem situações em que eu em peloto empeloto toda que as minhas vias aéreas fecham de tanta alergia. Então esse mesmo processo. Nada mais é. O seu corpo combatendo uma memória. E eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês com essa próxima imagem. Perceba que interessante. Para quem nunca estudou neurociência vai ficar abismado então assim dentro da nossa caixa cerebral mais precisamente se eu fizer um x ela está aqui no meio lá dentro no centro eu trouxe um desenho para vocês se chama amígdala cerebral esse pontinho vermelho é né? a amígdala cere cerebral ela faz parte da conduta das emoções de um indivíduo. É o um sistema relacionado a impulsos básicos, comportamentos emocionais e sexuais. Se você for uh, fazer uma cirurgia de crânio, você vai perguntar para a pessoa que faz, para o cirurgião, para que, que serve essa amígdala? Ele vai falar que não serve para nada. Mas não existe no nosso corpo Algo que não sirva para nada. Tudo serve para algo. Só que o ser humano vem atrofiando alguns sistemas que não utiliza. E a amida cere cerebral, ela tem esse mecanismo de proteção. Ela te protege contra memórias de dor. Né? Tem um monte de outras funções que eu não vou abrir aqui. A maioria das funções, elas vão para um cunho mais de conexão espiritualista. Então, pessoas que meditam pra caramba, elas expandem a amígdala cerebral e elas têm essa questão de transmissão de pensamento, de intuição aguçada, aflorada, uh, de sensibilidade maior ao próximo, de autocura, de regeneração. Ela vai para um cunho muito amplo que não cabe a mim dar essa aula aqui agora. Até porque vai mais para o âmbito de neurociência. O que eu quero trazer para vocês é só o que compete ao meu trabalho. Então, quando você tem uma reação exacerbada, que é, por exemplo, um processo alérgico, sem razão, motivo, circunstância, mas de alguma maneira o seu corpo reage impulsivamente, seja através de comportamentos ou reações sexuais... É a amígdala cerebral que está estimulando essa reação, esse impulso. E é também responsável pelo impulso básico de sobrevivência, tá? Então nós começamos através das glândulas suprarrenais, né? Quando você leva um susto e paralisa ou corre, começa a ser acionado através da suprarrenal e a amígdala cerebral, que faz com que você tenha a resposta ao comportamento. A mesma coisa num processo alérgico. Vou trazer para vocês aqui. Um exemplo de atendimento. Eu fiz um atendimento, um rapaz tinha alergia ao mel. Né? E eu perguntei, quem na sua família tem alergia ao mel? Ninguém. Qual foi a última lembrança que você tem do mel? Ah, eu comendo mel e empelotando. Minha garganta fechou. Tá bom. Eu fiz um processo de regressão. E nós vimos, uh, esse rapaz morou muitos anos na fazenda e lá o pai dele cultivava abelha, fazia mel e todas essas questões aí relacionadas. Acontece que existiu uma colmeia grande que não fazia parte da fazenda e o menino corria os campos, né, em torno de 5, 6 anos de idade, é, ele, da memória dele em torno de 5 ou 6 anos de idade, foi o que ele me trouxe, ele correndo com um pedaço de pau e ele ia bater na colmeia. Naquela idade ele não tinha noção do que é uma colmeia, muito menos o que poderia acontecer com uma colmeia. Mas ele viu escorrer o mel e ele ia dar com pau na colmeia. Quando ele ouviu ao longe a mãe desesperada gritando, filho, você vai morrer, filho, você vai morrer, filho, você vai morrer. O que, que aconteceu? Esse sistema da amígdala cerebral... Ele se impacta com fortes emoções. Então o menino se assustou com a mãe gritando desesperadamente e repetindo que ele iria morrer. E associou ao visual. Então quando você tem uh, um processo de fobia, de alergia, por que que eu coloco que eles estão muito correlacionados? Porque é um estímulo de um ford é um estímulo que remete a Auditivo, visual e sinestésico. Então o menino teve um desconforto ao ver sua mãe gritando sem sinestésico, sentiu. Ouviu sua mãe gritando, visual, é, aliás, desculpa, auditivo, e viu o mel escorrendo pela colmeia. Então, o forte impacto desses três canais, que são os nossos canais de entrada canais representacionais, auditivo, cinestésico e visual, os três sendo acionados juntos, eles te aceleram a aprendizagem, mas você pode aprender algo bom ou não. Essa criança aprendeu que o mel poderia matá-lo. Então, morrer mel, morrer mel, morrer mel, foi impactante. A criança não vai lembrar, mas a amígdala cerebral recalca ela esconde e ela vai te proteger para o resto da vida todas as relações in, espontâneas que não tem a menor conexão você fala puxa não faz sentido por que, que eu tenho medo exagerado disso por que que eu tenho fobia disso por que, que eu tenho alergia disso? Não faz o menor sentido para mim. Por que, que algumas pessoas têm, outras não têm? É porque tudo depende da sua experiência. Você teve uma experiência com aquilo que causou um sentimento, sensação. Se for de forte impacto emocional, mais próximo de um trauma, então isso vira um processo de alergia. Faz sentido para vocês? Comentem aqui se ficou bem explicadinho. Tudo isso tem memória. Tudo isso tem memória. Orticária tem memória. Maçã do amor tem memória. Pernas inchando tem memória. E aí eu vou com um significado ou significância do local. Então, as pernas, por exemplo, para quem comentou aqui que a perna incha. Eu posso trazer uma representação que aconteceu para desmaterializar essa alergia, mas eu não posso deixar de falar que as pernas simbolizam os caminhos para onde eu vou andar na minha vida. As coxas, os caminhos que eu já andei passado, canelas, os caminhos que eu ainda vou seguir futuro e aí eu analiso. Quando incha, significa que eu estou meio que de saco cheio com esse caminho que eu tô fazendo. Então, eu também vou observar o que você está fazendo na sua vida, que você está insatisfeita e pode estar associado a uma época da sua vida que estava muito quente. Então, vai inchar no calor, tá? Faz sentido ou não faz, gente? É... A programação neurolinguística, a método Marta Siqueira, ela traz o autoconhecimento, porque é o autoconhecimento que liberta. Então, não adianta só te aplicar uma técnica solta e tudo bem, vida que segue. A mesma coisa se eu atender uma pessoa que tem depressão. Eu vou lá, desensibilizo, trabalho nas questões sintomáticas, ensino a pessoa a fazer tarefas e atividades para não se depreciar mais vezes. Mas aí a pessoa não tem um propósito de vida. E aí ela vai fazer o que com todo aquela, aquele encorajamento, aquela empolgação, aquela vontade de viver? Vai viver para onde? Por quê? Então o processo de alergia, seja medo, pânico, fobia... Tudo tem que te trazer um autoconhecimento, tem que gerar dentro de você esse aprendizagem. Senão você volta a fazer mais e mais vezes. Quero mandar um beijo enorme para nossa querida irmã, Patrícia Perruc. Mua! Minha irmã Zona linda, tô com muita saudade. Nossa consteladora Best Friend Forever, que eu amo de paixão. Muita, muita saudade. Ah, <risos> obrigada, sua linda. A Valdenísia falou: a alergia ataca meu nariz e olhos. Quando nós falamos de nariz, nós falamos do ego, quando nós falamos dos olhos, falamos daquilo que nós estamos vendo ou não queremos ver. Tá, então observa que tudo traz uma uh, explicação. Então, vamos supor que você tenha um processo de alergia que pode ser os denominados rinites, sinusites. Foram pessoas que na infância não souberam se posicionar quanto ao que elas queriam e elas se irritavam muito no seu lar. Algumas informações que deixavam irritadas, mas elas não conseguiam se posicionar, ferindo o ego. Isso pode ser trabalhado hoje. Colocando mais as suas vontades, os seus desejos, né? Lindona! Patrícia, fica aí, fica conosco. <risos> tá bom? Gente, então esse é um compilado explicando para vocês como funciona o processo de alergia. E que nós tratamos aqui com o PNE, cura rápida de alergia. Nós temos alguns tipos de alergia, sendo eles respiratórios, alimentares, uh, alergias também que podem ser através da pele, alergias de medicamentos, alergia de pele de animais. E eu coloquei incluir aqui, eles não falam sobre isso, mas aquelas pessoas que têm alergia à lactose e ao glúten. Então vamos lá, vou falar sempre trazendo informações que vocês não encontram no Google. Uh, eu já tive alergia, eu já tive sinusite, ressignifiquei. Eu já tive alergia à lactose, eu fiquei intolerante por um tempo. E eu tenho, porque eu não quis tratar isso e eu realmente não trataria... <risos> alergia à peninsulina, benzetacil, tá? Então, entendam, tudo que eu ganho, eu perco, tudo que eu perco, eu ganho. Se você tem um processo alérgeno, isso também te traz um ganho secundário. Por exemplo, eu, eu tive um processo alérgeno de intolerância à lactose, que fez com que eu parasse de tomar tanto leite. Eu passava o dia inteiro tomando leite. Eu era pior que bezerro. Mas leite, leite, leite, leite, leite. E o ser humano não foi feito pra tomar leite. Não é saudável ficar tomando leite. Depois de adulto. Né? Então, é, eu desenvolvi essa intolerância à lactose para dar uma freada. Porque eu já falava. Gente, não é saudável tomar a quantidade de leite que eu tomo. E eu tomo. Eu desenvolvi intolerância à lactose, mas eu parto do princípio de que nós é, podemos optar em não comer por algum motivo, em não beber por algum motivo, mas nós não precisamos, é, em, digamos assim, não, não precisamos ferir o nosso corpo para não fazer. Né? Então eu estava ferindo o meu corpo, ainda enfrentava o leite e depois, né? Era só o número 2 o dia inteiro. Poxa, eu estava maltratando o meu corpo. Eu mesma fiz um processo de reprogramação mental para intolerância à lactose. Combinado a linguagem do corpo de Cristina Cairo, que fala muito sobre lactose. Quem é que te forneceu o primeiro leite? A sua mãe. Então, problemas de intolerância à lactose deriva de problemas com a mãe. Então, eu fiz esse trabalho, esse processo com a mãe interior... A reconexão e conseguir me livrar com auto-hipnose da intolerância à lactose. A intolerância ao glúten, ela corresponde ao pai, a pessoa que combate o pai, né? Então, precisa reconectar com o pai, trabalhar o pai, e depois você pode escolher não comer porque você não quer, porque é mais saudável. São escolhas, mas o seu corpo não precisa reagir a isso, tá? Agora, o meu processo, né? Eu já na maternidade, a minha mãe conta que fez o teste de, do medicamento, peninsulina. Eu não sei se existe hoje, mas naquela época existia. que eu não sou tão jovem quanto vocês acreditam. Então, eu fiz aquele teste e eu tive reação. Não posso tomar benzetací, peninsulina. Por muitos anos, eu até carreguei, assim, uma, uma pulseirinha que... Estava escrito pela insulina para que as pessoas soubessem que eu sou alérgica. Por que, que eu não desmaterializei isso? Se existe alguém que gosta de tomar benzetacil aqui, que levante a mão, porque para mim é um ganho secundário maravilhoso chegar uh, em algum local e falar tem alergia, né? Quando eu era menor, mais nova, eu tive muitas complicações de saúde. Vocês sabem, eu já contei várias histórias aqui. Então, eu ia muito ao hospital e eu tinha que falar. Não, bezeta ou não. E pra mim foi muito bom. Hoje, graças a Deus, com esse trabalho interno, é raridade só pra fazer check-up mesmo eu vou ao médico. Mas, por muitos anos, essa intolerância me ajudou demais. Então... Respeitem o seu organismo, mas quando você perceber que não faz sentido, busque ajuda para reprogramar. Por que, que uma pessoa tem tá alergia a pelo de gato? Por quê? Por que, que uma pessoa vai ter alergia a um tipo de inseto sem nem mesmo encostar nele? Recente eu atendi um rapaz que tinha alergia a molho de tomate. Falei, como assim uma pessoa tem alergia a molho de tomate, mas come tomate? <risos> Né? Então, é memória associada. Nós fizemos também um processo de regressão e foi identificado. Ele pequenininho, com três aninhos de idade, assistindo a avó fazer costura e comendo macarronada, com bastante molho, né? Comendo lá, é, na verdade, com a mão. Ele até explica como que ele tava. Tava mexendo no prato, não sei nem se ele tava comendo, mas ele tava mexendo no prato, no macarrão... É, tomate e tal, e a avó, lá costurando, de repente, se machucou, cortou os dois dedos e sangrou muito. Ela se assustou, gritou, foi uma comoção, a família inteira, e aquele menino ficou impactado por essa cena. Né? A avó gritando de dor, vermelho, associou ao molho de tomate, isso ficou assimilado. Então, é um processo de hiperminésia, trazer a memória lá do passado... Fazer com que a pessoa dissocie essa imagem, saindo da associação, o que, que é associado, estou dentro da cena. E dissociar, é sair da cena. Então eu tiro o meu paciente da cena, faço esse processo de ressignificar mudando a sensação, desensibilizando afastando, reduzindo, deixando em preto e branco. Aí são várias técnicas que podem ser utilizadas. Em seguida, associar essa pessoa que já perdeu a sensibilização àquele fato, àquela história. Fazer essa criança interior se perdoar e crescer dentro desse ser humano alérgico. Aí eu faço o processo... De conscientização e em seguida faço a pessoa se expor aquele alimento, aquela situação que antes ela tinha alergia. Mas eu conduzo esse processo, não é uma exposição. De repente a pessoa tinha uma alergia máster aí ela fez uma sessão já vai lá e já devora, né? Uh, não funciona assim, é tudo muito bem elaborado, tá? Para que a pessoa tenha essa exposição gradativa a ponto de retomar a vida como um todo e poder ser associada de novo aquele medicamento ou aquele alimento ou aquela bebida sem sintomatização no corpo, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir um pouquinho... Por favor, compartilhem com três pessoas para ajudar esse trabalho, para que eu possa trazer sempre mais e mais aulas. Eu quero falar um pouco sobre a diferença entre medo e fobia. né? O, a, o medo é aquela emoção que normalmente nós podemos evitar através de comportamentos que podem causar danos. Então, ah, eu tenho medo de sair na madrugada de casa. Tá, é melhor ter porque né, eu posso evitar que seja assaltada, por exemplo. Ah, eu tenho medo de chegar na ponta de um prédio de 30 andares. Ah, que bom que você tem esse medo, porque assim também pode evitar uma tragédia, né? Agora, a fobia não. A fobia é um medo desproporcional, é irracional e persistente. Assim como todos esses processos que nós vínhamos comentando, tá? Então, fobia e medo são coisas diferentes, até porque o medo nem sempre sintomatiza, mas a fobia, sim. Quando você tem fobia, você começa a se coçar, é, é, tem gastura, né? tem sintoma. Então, deixando bem claro, medo e fobia é diferente. O medo, ele te protege, é muito saudável ter medo. Desde que não seja em excesso, precisa ser equilibrado, porque o medo previne de você fazer caquinha, de fazer besteira. Ai, ah, eu tenho medo de me apresentar em público. Esse medo de apresentação em público pode fazer com que eu estude muito o meu conteúdo, que eu me prepare pra caramba, pra trazer um conhecimento, um material rico. Agora se eu tenho fobia de falar em público, isso vai me travar. Aí é um, é um medo desproporcional, tá? É o um medo que paralisa. Próximo que seria slide, né? Só aqui não. Eu quero dar exemplo, alguns exemplos para vocês de fobias mais comuns. Tá? Aqui tá bem pequenininho, né? Mas eu vou falar um pouquinho pra vocês de fobias que eu costumo pegar. Então, tem pessoas... Uh... Com fobia, aracnofobia, que é a fobia de aranha, não é um medo de aranha, é fobia. A aranha tá a quilômetros só de eu saber que tem uma aranha lá, e eu já tive isso, e foi uma fobia aprendida. Minha mãe teve aracnofobia, e eu tive, porque eu aprendi. Minha mãe gritava toda vez que via, eu aprendi a gritar toda vez que via, né? Uh, eu tive tripofobia. Tripofobia, 30% da população mundial tem. 10% sabe que tem. Eu tive tripofobia, que é fobia de objetos... É, é fobia de, de, de, de objetos geométricos juntos. Ou imagens em estado de putrefação. Então, eu tinha fobia... De bolinhas juntas. E aí quem não tem pode achar ridículo. Como assim você pode ter fobia de formas geométricas? Não é simples e muitas pessoas têm. Quando você tem uma espécie de fobia, é como se isso aparecesse a todo momento na sua cara. Sabe quando a pessoa tem medo de barata? E na verdade não é medo, é fobia. Só que as pessoas falam, tenho medo de barata. É fobia. Tá? que é aquela que ela começa a gritar e pular e se bater, é muito comum também, ó, tendo muitos casos de fobia de barata, fobia de aranha, que é aracnofobia, fobia de sapo. É, o que que acontece? Pode ser um, uma fobia aprendida ou pode ser uma disfunção cerebral, que é quando você é exposto pequeno, então você é pequenininho, imagina esse tamanho e de repente você vê uma aranha, a aranha tem um tamanho. Depois que você cresce, a aranha tem outro tamanho. Só que se você se impactou, se impressionou quando você era pequeno, então essa, essa aranha cresceu. E quando eu vou trabalhar aracnofobia, por exemplo, a pessoa que imagina a aranha, ela nunca vê a aranha do tamanho real. É sempre uma aranha gigantesca. A imagem mental, ela ficou distorcida e ficou associada por algum motivo. Certa vez eu atendi uma pessoa que tinha fobia de, de barata mesmo, né? O que que aconteceu? Eu espero que você, que está me assistindo, se tiver fobia de barata, me escuta de longe, tá? Ou não se associa, não pensa nessa imagem, <risos> já pensando, andando comando mas enfim, trazendo relatos para vocês para que a história fique mais real então essa pessoa que eu atendi com fobia de barata ela tinha uma memória associada que quando ela era mais jovem ela foi mexer no boeiro e saiu muitas baratas e elas avançaram na cara dela, assim, muitas né ficou muito traumático para ela então, toda vez que ela via uma barata, eram várias na cabeça. Toda vez que houver uma fobia, a imagem mental é distorcida. Nunca é a imagem real. Uma pessoa que tem fobia de palhaça, ela vê o it. Mas são vários HITs enormes, né? A pessoa vê uma baratona batendo asas na cara dela. E por aí vai. Então, as fobias mais comuns são de insetos, uh, eu já atendi uma pessoa com fobia, e acreditem, tem sim, de controle remoto, né, e esse estava associado a vidas passadas mesmo. É, eu até vou contar para vocês uma história que eu descobri minha também, de uma tripofobia, da, da tripofobia. Uh, então, essa pessoa estava associada à memória de vidas passadas, Acreditem ou não, para mim não importa se existe vida passada ou não, o que importa é a experiência aprendida. Se na cabeça da pessoa existe uma historinha que foi de vidas passadas, então eu vou tratar como se fosse e tudo bem. Então essa pessoa teve a associação que no leito de morte ela se engasgou com um objeto que lembrava bastante é, um controle remoto. Então, toda vez que ela via, ela tinha fobia. E eu já vi pessoas com fobia de dinheiro também. O que é muito triste, porque isso faz com que a pessoa também não tenha prosperidade. Ela está que sempre querendo se livrar do dinheiro. Agora, o que eu vou trazer para vocês sobre a tripofobia. Eu sempre é, estive muito angustiada ao descobrir que tive tripofobia esse formato, né? A, a tripofobia é algo muito latente para quem tem, para quem não tem passa desapercebido. Então, às vezes eu caminhava no, no campo, no, na natureza e via, sabem, casa de formiga, formigueiro. Se você tirar o topo, você vai ver um monte de buraquinhos. Isso era o suficiente para me coçar toda, para me rasgar. Só de imaginar eu já tinha falta de ar. Era horrível, eu me coçava. Poucas pessoas sabem dessa história. Tem muitas histórias, tem muitas experiências para contar. Então, cada live eu vou compartilhando uma. E teve uma época que eu comecei a ver bastante buraquinhos nas paredes. Eu ia na casa da tia em construção e via. Eu entrava em colapso, sabe? Era muito desafiador, a ponto de querer pegar uma faca e me cortar toda. Era muito horrível, era desesperador mesmo. Uh, a última vez que eu me lembro... Que eu tive um ataque desses... Foi eu trabalhando... Como analista... Analista de qualidade da empresa Bosch... E a minha supervisora me presenteou... Com um bonequinho de neve... Coisa mais bonitinha... Só que ao pegar o bonequinho de neve... Ele era feito de floquinhos... E formava buraquinhos... Ao redor assim... Então foi desesperador... Gente, eu quase virei Daiane dos Santos... sabe Dando um duplo mortal carpado para trás... Quase fiz Olimpíadas. Gente, foi horrível e foi ali que eu entendi que eu precisava de tratamento. Eu não conhecia PNL, eu não conhecia nada, nada de terapias, tá? Mas eu descobri que algo não estava funcionando bem. Eu sempre, desde pequena, me perguntava se um pode porque eu não posso, se essa pessoa não tem porque que eu tenho... Né? E, e eu sempre fui muito questionadora e por isso que eu sempre busquei métodos, metodologias e hoje tem uma metodologia Marta Siqueira que é em prol de tanta experiência de testar, de analisar por que, que consegue, porque que não consegue, por que, que vai, porque que não vai e temos bons resultados com isso então eu comecei a me questionar e eu preciso de ajuda e foi aí que eu descobri a PNL Programação Neurolinguística que existe uma técnica de cura rápida de fobia. Eu fiz essa, essa sessão e tive uma hiperminésia. Recordei durante essas ferramentas, durante o processo, eu tive uma hiperminésia, gente. Olha que interessante, eu era bem pequena e tive hérnia umbilical. Hum. O que, que aconteceu? A Ernie extrapolou no meio da noite, eu não sei se eu chorei de dor, eu não me lembro o que aconteceu, eu só lembro da minha mãe gritando, vai extrapolar a Ernie, ela vai, é, vai extrapolar, é, ela vai morrer, vai extrapolar, ela vai morrer, vai extrapolar, ela vai morrer, e isso ficou na minha cabeça, vai extrapolar, ela vai morrer, e minha mãe gritava comigo nos braços, me entregou pro meu pai, e meu pai me colocou no carro, e na época... Nós tínhamos a Variante. Eu não sei se vocês conhecem o carro Variante. Bem antiguinha era esse carro. E minha mãe gritando, ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer. E aí eu lembrei que quando me colocaram no carro, era bem pequenininha mesmo, gente. Eu olhei pro teto da Variante. Quem já entrou em Variante sabe o que tem no teto. O teto é diferente. Ele tem uma espécie de carpete fino. Cheio de buraquinhos no teto, gente. Toda variante tem. Então, eu associei. Ela vai morrer, sentir dor e associei aos buraquinhos. A mente, como eu digo, trauma. A mente recalcou. Então, assim, a memória eu não tinha. Mas o meu sistema da amígdala cerebral, ele combatia isso. Toda vez que eu tinha essa exposição a esses floquinhos a esses buraquinhos o que, que o meu organismo fazia tem que fugir tem que sair é luta e fuga é um sistema de luta e fuga né aciona a amígdala cerebral aciona as amígdalas cerebrais para trazer e acionar adrenalina e é uma sensação de desconforto é radical então não brinquem com quem tem fobia era horrível depois que descobriram na empresa que eu tive tripofobia as pessoas ficavam me mandando e-mail com uma imagem associada a essas a essas formas assim era muito ruim não brinquem com quem tem fobia a pessoa tem fobia de barato você pega barato e joga nela não é engraçado é um processo que pode desencadear um monte de outras coisas como ansiedade que depois caminha para ansiedade generalizada que depois pode caminhar para síndrome do pânico, Tá? Isso é muito sério e merece respeito. Precisa ser tratado de uma maneira muito cuidadosa e terapêutica. Fobia é coisa séria, tá? E pode ser desprogramado. Então eu trouxe para vocês algumas. Se alguém tiver fobia, comenta aqui. Assim como, como eu tratei a minha, vocês podem tratar de vocês também. Ah, eu trouxe muitas fobias, quem quiser o material depois, chama no inbox que eu passo para vocês. Eu não vou ler todas. Ah, eu mudei aqui a forma de apresentação. Ah, beleza. Eu não vou ler todas porque para hoje não vai dar tempo. A agenda já chama, né? Mas tem muitas e muitas fobias relacionadas. Né? As 40 fobias mais comuns, vocês podem procurar. Eu já tratei... N-fobias, muitas. Tem pessoas que têm fobia de direção, pessoas que já foram associadas a algum tipo de acidente, mas pessoas que não têm lógica para acidente. As pessoas falam, mas por que eu tenho medo de dirigir? Não é medo se te paralisa, se te impede. Sabe aquele negócio? Tenho que fazer, tenho medo, mas vou com medo mesmo? Com o medo você consegue lidar, com a fobia, não. Então, se é um processo fóbico, olhe para isso, cuide com carinho. É, questões de fobia de direção, já tratei em uma sessão. Já atendi N, muitas pessoas. Tá? Então, vocês podem, com, podem se libertar, né? Porque a mente mente, como eu comecei essa aula para vocês. A mente leva à loucura, a suicídio, a cometer atrocidades. Não deixe chegar num ponto que você não consegui não consiga mais lidar, tá? Então, percebeu algum comportamento disfuncional, procure ajuda, procure terapia. E para finalizar, gente, só para que vocês percebam como é uma linha tênue e muito parecido. Nós falamos sobre medo, nós falamos sobre o processo de alergia, nós falamos sobre fobia e agora nós vamos falar sobre pânico. O pânico é um dos transtornos mais graves de ansiedade generalizada, quando ela já vai para um sintoma muito exagerado ou também de uma espécie de acúmulo de medos. Por isso que eu falo, começou com uma ansiedadezinha? Observe, o que essa ansiedade vai fazer? Vai me ajudar a chegar no horário? Vai me ajudar a me comprometer? Ou essa ansiedade já está me atrapalhando? Se ela estiver atrapalhando, é o momento de você cuidar disso. Não deixa arrastar. E o medo? É um medo que me impulsiona a me cobrar, a trazer conhecimentos melhores, a ser melhor naquilo que eu faço, naquilo que eu me proponho? Ou o medo me paralisa? Se ele te paralisa, se ele te congela, sintomatiza, frio na barriga, suor... Aí é o momento de eu cuidar. Percebam, borboletas no estômago de ansiedade não paralisa. Mas a diarreia que vem com excesso de medo, o suor frio, taquicardia, tremedeira, isso precisa ser trabalhado. Eu até trouxe sintomas mais comuns quando eu atendo pessoas com pânico ou síndrome do pânico. Falta de ar, suor frio, formigamento. Tem pessoas que têm zumbido no ouvido. Dá tontura, palpitação, dor no peito e diarreia. Então, você não precisa conviver com isso. O seu corpo é seu amigo. Cuide dele como se fosse seu filho. Porque todos esses sintomas, eles podem chegar num estágio... E você desistir da sua própria vida. Porque não aguenta mais sofrer. Mas você não merece. Você não precisa. Você é sem divina. É partícula do todo. E se o todo é luz. Que sejamos todos luz. Então não deixe chegar nesse ponto. Porque o pânico. É aquele momento que você às vezes não quer sair do quarto. Retificando. Você não consegue nem sair do quarto. Tem pessoas que chegam em tal motivo, em tal, em tal estágio... Que tem certeza que vão morrer e choram desesperadamente, compulsivamente... Imobilizam a família inteira e impactam filhos... E a família inteira adoece... Se você tiver comportamentos como esses... Busque ajuda, busque tratamento... Busque um profissional que entende sobre isso... Tem qualificações e experiência para desprogramar. Você não precisa passar sete, oito, nove anos fazendo terapia para isso. São questões que na metodologia Marta Siqueira são trabalhadas em uma, quatro, seis sessões. Tá? Então, você merece o melhor. O autoconhecimento te liberta. Invista em você. Porque pode sair muito mais caro tomar medicamento que não vai curar, vai simplesmente amenizar os sintomas, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido muito, compartilhem com no mínimo três pessoas, quem chegou agora no finalzinho dessa aula, eu vou falar reveja, quem assistiu completo... Reveja também, porque lembrem-se, eu sempre falo, quando eu assisto uma vez em um conhecimento novo, é muito legal, impactante, mas amanhã eu já não faço ideia do que eu vi. Quando eu assisto duas vezes, é o suficiente para trazer o auto, a, a, a autorresponsabilidade de que eu posso. Você compartilha com outras pessoas e já começa um processo de aprendizagem. Mas na terceira vez é quando você realmente assimila acolhe e muitas vezes já começa uma reprogramação interior. A mente expande através de conhecimento e uma mente expandida nunca mais volta ao mesmo tamanho, tá bom? Então aprendam bastante, conhecimento sempre e nunca é demais. Muito obrigada gente, beijo no coração, paz profunda. Sempre que eu tiver conteúdo lá no Instagram, comentem, podem perguntar, podem pedir sugestões, podem pedir aulas também. Vai ser um prazer enorme estar com vocês. Excelente dia, paz profunda e façam uma excelente vida. A todos.